Estamos agora visitando a chácara da minha tia Que eu faço questão de chamar de tia E do meu tio Estamos chegando aqui agora Madalena tem um amor muito grande por ela, tanto quanto eu E os cachorros estão todos felizes porque ela está aqui ó. É, para nós é um despecial mesmo E meu tio está lá no fundo, é, nós viemos aqui de surpresa, ele não sabe que sou eu que estou chegando. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque ela ficou um tempo é, dedicando o, o, o carinho que ela tem para comer o meu tio, né? E ele teve que fazer uma cirurgia. Tanto que aqui está ainda, vamos assim, dizer, parado. Tá vendo? Tá tudo sujo ainda, porque ela ficou dois meses sem poder vir aqui. Devido aos cuidados que ela tem com o meu tio. Que teve que fazer uma cirurgia no quadril. E aí nós resolvemos vir aqui. Eles adquiriram esse pedacinho de terra. Estão plantando aqui. E com certeza isso faz bem, né? Esse tio é irmão da minha mãe Olha é o cachorrinho. Tio Nelson. Oi, meu foi, nego. Olha ah lá, olha ah lá é o Nelson, tá vendo lá? Esse é o Nelson Preto, famoso Nelson Preto. Irmão da minha mãe, meu tio. é, Agora é o mais velho, né? Agora não, é mais velho o reto foi e É, um pouco, já né? foi, já foi embora. Deixa eu pedir bênção para ele, Madalena. Se você tá firme aí, você manda pra mim, hein, moleque? Agora eu vou dar um abraço nele, porque pensa, né? Bence é Nelson. Adição bom? E nós somos daquele daquele sublinho so, que pede bênção e faz assim ó. Ainda, Deixa. ainda. Isso Deixa. é de família. de família. Graças a Deus. Respeito. É, graças a Deus. Aí eu falei para ela, vamos vamos lá Valdir, eu preciso pedir a bênção ah, para ele que eu não se posso ir embora, é? não posso ir embora sem pedir bênção pra ele Então nenhum, né? Ontem eu falei com o Geni, o Cecíno tá aí levando pra capa ainda não mas ele está ele naquele é. vem, que eu sei que ele não é. vai embora sem ele vir é. É. aí eu falei, vamos é. lá, E estamos aqui é. agora é. A mim, tá e, e é bom demais ter isso aqui tudo, né tio? Pra passar a hora, né? Então, Cecíno, o meu aqui vai até lá naquele pé de escando ali, até na pontinha lá Sim. Aqui se acontece tudo. Ah, vocês fizeram aquele trabalho Sim. ali, que bacana. É a força. Não né? dá fazer. Pois é. Cadinha é. hum. tá assim. é. <risos> tá emsegue da vinda lá, tá nada. Vai lá, vai, vai. Será vai. que lembra? Lembra tá mãe, vai. Vai, vai, vamos, tá. vamos lá então filmar a na frente lá. Ô, gente, mas que terra boa, os mamões como é que estão, olha. Né, agora você coisa para fazer. É, né? Tem de Pede mamão, carregadinho. Não. Ele cai lá embaixo não. A atmosfera está então, carregada, né? Ô ah, Cícero, é, a história. É, Depois nariz, eu conto para você. Ô a atmosfera está carregada, né? Ah, é. É, é, a é, da, é vai dar muito mamão. A, uma mulher rica, <risos> ela casou com um camarada da roça. Da roça, mas também tinha dinheiro. E ela estudava. Aldadinho disse que está trabalhando. Pessoal, e ele é aquele camarada de roça normal. Aí ele plantava mamão. Ele tinha um mamoeiro, mas o mamueiro estava assim. Mas olhava assim, era só mamão. O chover, lembrando o tempo da roça gostoso né carpe na areinha assim é bom né tadinho é, é eu quero ver a na, na quiçaça ia chover, a atmosfera tá carregada vai chover é. mamuevo, vai, vai dar muito mamão. Vai, vai dar muito mal, mal, mal. vai mas, tio, olha só ó é. a inchadinha tá boa hein é esse Bem, mas é já bonito. tá abrindo o bico, é. né? <risos> ó, aqui tem mandioca plantada, Sim. cana, vai. tem um pé de Ela Amora. Muita coisa, mas a gente é Amora? Né? Hum. É Amora ali, tia? A minha terra vai até ali, ó. Ah, vai até ali? Era ah, aquela ah. pontinha lá. Ah, vai embaixo da cerca, né? É, aqui na cerca. É. Ah. Ah, é aquele bico lá, né? Esse bico aí, ó. Aqui? É. Olha o buraco aqui? É. Nesse Pela buraco? Aí. Ah. Eu, aqui das canas, nas das canas. Eu achei Essa que era aí? naquele bico lá. Não, e lá não. é de quem? É do meu germo, da minha filha e do meu germo. Ah, aqui, sim. Ah, a casa deles é ali. Ah, tem ah. aqui só. É. Mas pra gente é tá é, bom. É desgueio, é. então, assim. Aí pra lá é deles. Aqui que quem você é? tinha comprado dele? Entendi. Aí ficou pra mim. Entendi. Tá certo, então. Ele já tá quase terminando de carpir, mas o homem é fogo, hein? Hã? Ele gosta de carpir pra caramba. Quase tá? Então? Mas só sabe. Sendo, não sendo vagabundar, não sendo malandar, não estão roubando ninguém, não estão fazendo é. raiva a ninguém, não estão desrespeitando ninguém. Você é tem que fazer sua linda. vida. A vida é assim. É a tá? coisa mais linda, E eu minha. mesmo, eu, eu Ai, mesmo... Eu tô vendo aqui que ele tá bem protegido, hein? Olha, um... Tá. Isso é para é não se é queimar, pra, né? Pra é. Tá isso é para não é. se pra não queimar, preto, ó. Né? Para não se queimar, ó. Ele não quer é ficar preto? Ele não quer ficar preto. Não quer ficar preto, então e ele tá assim, ó. tá <risos> com um chapéu, um boné. O que você perdeu aí, tio? E uma camiseta ainda. O que você está procurando? Celular? Não, a... A, lua, a outra a luva. A outra luva? Você perdeu a luva. Ah, mas nós achamos ela aí. Isso. isso é porque tinha... trabalha eu demais. demais trabalha é, demais ensino, que não, não sabe é, onde está é, é, a Traz ela para mim. É para poder no ar, não vai é. muito calo na mão. Não quer ficar preto mesmo, Olha que coisa, mais é, linda é, Vem cá, vem. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo filmar isso. Essa benção de Deus aqui, tio. Olha que bonito, ó Olha. Olha, o meu tio tem... Ele tem perto assim, perto de umas... 50 cabeças de gado, viu? Ele tem, tem, perto, aí tem perto, perto. Perto, assim, tem assim perto de 50 cabeças de gado. Olha essa aqui, que beleza. Olha que lindo. Fazer um carinho em você, deixa. Fazer um carinho. Vem aqui. Vem cá fazer um carinho em você. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fazer um carinho em você, rapaz. Você é muito bonito. Você é muito bonito. Me firma eu pegando ele. É. O senhor tem perto aí de umas 50 cabeças de gado, né, tio? Você vai falar pro povo lá, tio? É. é. Uai, você não quer um carinho não, dele não, rapaz? Ah, quer sim, aí. É sim. Pode falar que o meu gado é tudo assim. É, moço. é. Perto se ver de cima o cabelo de gado, gado ele tem. Lei. Pode ficar sossegado que ele tem. Um pedacinho de terra. Daí para lá, o, o, o gado é do dono. Mas tem perto, não tem? Tem perto, olha lá. Que beleza, né? Olha, que companheiro. Você não tem calar, você, você tem é, um que falar. é Depois, você me manda. É, vai pra, pro canal do YouTube, YouTube, meu tio. Tá, vai estar tá lá, o senhor vai ver o senhor lá à vontade. Lá vai falar assim, ô oh, Valdir, ó. Eu tô no YouTube. Você vai entrar lá, faz o quê? É só se cadastrar. Depois eu ensino como é que faz. A Madalena, pessoal, dá uma olhada só. Depois de quantos anos bem você não pegava no cabo do Manchada? 60 60 anos. Olha tá Eliseu, Ilana, ó. Isso aqui é uma enxada, Eliseu, ó. Isso aqui é uma enxada fiada, seu Eliseu. Tá vendo? Ó, dá uma olhada só na bichinha aqui, ó. Bem encabadinha. Eliseu! Um beijão, um abraço, Deus abençoe! Tá aqui a Madalena, relembrando o tempo que ela trabalhava capinando na roça. Olha, tá vendo? E olha, gente. É, essa terra, como vocês podem ver, né? Uma terra arenosa, arenosa, boa para batata doce. Tanto que aqui na região batata doce é campeã. Mandioca, certo? Tudo que é tubérculo aqui vai bem. Mas não é só isso não, eu vou mostrar uma coisa aqui. Eu estava conversando ali com a minha tia. E é um parente dela que planta aqui, parece pelo que ela falou um irmão dela. Dá uma olhada só... Ah, gente! Dá uma olhada aqui. Ó. Caiu, ó. Caiu. Olha o peso disso aqui para ter caído. Porque, ó, não aguentou a raiz, ó. A raiz não suportou o peso dos abençoados mamões. É, Valdir, esse aqui é o Formosa, né? É, dá para fazer doce. Dá, dá para fazer doce. E muito. E a Valdira faz um doce muito caprichado. E olha só. Esse aqui tá um pouco pintadinho, mas já tá começando a querer... Amadurecer, aliás, pelo que eu tô vendo, todos aqui estão pintadinhos. Gente, é que é broca? Não sei, não sei mesmo. Aí, ó, olha que beleza! Ó. E a terra aqui é boa para isso. Tem uma aqui já tá de vez. Ó, esse é o valor que a terra nos devolve quando a gente dá valor nela. Ó, ó tem represa tem lá. Tem, só que essa parte aí é do genro dela. É do genro dela, é do genro... Dela. É. Do genro, é. Olha isso, ó. E cada E cada pé, cada pé de mamão desse, por baixo, por baixo, eu vou dizer que tem 10, no mínimo 10 mamões. Aqui tem uns 50. Ah, tem. Tem bastante. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, só essa banda aqui. Tá vendo? Vamos botar mais 10 do outro lado, 28. 24, 24. Ah, tem até... Aqui ó, plantaram aqui. Coimbra, é. Que belezinha, tá vendo? Tomate. lá do outro lado eles plantaram a cebolinha. E dá para ver quando a terra é boa, quando você vê o capim nessa cor aqui ó. Olha que verde original mesmo ó. Tá vendo? Ué, é só comer, filho. Bota um salzinho em cima. pica isso daí, bota um sal, uma cebolinha. E vai que vai. bom? Então, tá vendo? Aí ó. Uma descoberta. E ali faz parte da família também. Ai, ah, gente, eu sempre comento com vocês sobre essa chamada banana de macaco, né? Que quando eu era criança, eu subia nesse galho, no caso aqui, ó. Subia, aí eu puxava. Porque isso aqui é fácil. O problema dele é que ele quebra fácil também. Aí eu fazia, ah, Madalena, tá maduro. Aproveita e pega lá um, que eu quero mostrar pro pessoal que isso aqui é comestível. Vou puxar mais. É. Não, não, esse aí tá maduro também, bem? Tá maduro? Não sei. Tá, tá. a Madalena vai mostrar. Vem aqui no sol fazendo um favor, bem. Oi, tio. Isso aqui é embaúba. Isso, mas o nome correto é embaúba. É, o nome da árvore. Nunca comeu? Nunca comeu? Não. Você tá gostando? Ela tem um saborzinho, sem ser saborzinho, né? Ela é interessante. Ela não tá muito doce. Não, mas ela não é muito doce mesmo. Não, é. Ela é assim, gosta de tá comendo. Ela tem um sabor tanto estranho. Um sabor assim de coisinha de mato é vai parecer uma cabeça de cobra. Ó, amassei aqui. Uhum. Aqui tá maduro, ó. mas aqui não tá. tá parece uma suculenta cacto. Uhum. Ela não é doce, ela tem um sabor adocicado. Uhum. mas na aqui já tá verde. Quando eu ia juntar a família para sair, Nossa. que a gente ia Nossa. caçar passarinho, os meninos da Nossa. família, né? Aí, o que acontece? Nós íamos juntos, encontrava um pé desse aí, que esse pé que está no ponto da gente comer. A gente passava um tempão debaixo né, comendo. Porque eles, bom, pelo menos para mim saciava a fome. Como diz, no mato eu não passo fome não. Eu pensava que por aqui não, não ia achar nada maduro. Eu tive a felicidade de encontrar esse pé aqui. Aí nós subimos no galho é, aqui, ó. Que mais escuro, tá madura, é, né? tem passarinho comendo lá já. Uhum. Né? Que bom. Faz anos que eu não como uma dessa no pé. Quer coisa mais? Ué, só pegar aqui, Eu vou, eu vou segurar para você. pegar aqui, ó. Essa aí tá madura. Se você tá comendo. Não, tá verde. Tá verde? Mas aquela linha que você tá pegando tá madura. Uau, essa daí? Essa daí? É, essa É. Ah, mas só pedacinho, Só pedacinho, mas tá, é o mais doce que tem aqui. Também tem outro caixinho. Nem deixar a minha mão que a formiga tá me pegando. A formiga Ai, tá me pegando. Chorta. Gente, olha só, um pouquinho que eu resolvi que eu resolvi, não, ó, ó, pegar? ó. Não, só que ela não pica, só fica andando, né? Hum. Não pica, ela pica assim, daí pica. <risos> não, não tá picando não. Ai, que medo! Puta! é uma pitanga, mistura lado da de fruta. Uhum. Pitanga com em baúba. O fruto da em Baúba, Essa foi boa. Tá vendo? Um pouquinho que a gente vem no mato. Olha aí que beleza. Um pouquinho de nada. Agora esse meu tio aqui tem uma coisa que eu admiro nele, viu? Eu acho que a profissão dele devia ser limpador de rua. Porque ele varre, varre, varre, varre. Se legal, ele varre até a calçada do vizinho. Ele é caprichoso. Ele sempre foi caprichoso. Ah, é mesmo. Vamos tirar o foto comigo. Vamos lá. Vamos lá. Ele sempre foi caprichoso. é Aqui na... na... Na chácara, tá na cara que ele não vai ficar juntando tudo isso aqui, porque o vento também. Mas. Ô, oh, puxa vida, essa aqui me pegou legal. É. Ali tem um pé. Aquilo ali, é tio, é da família da.. Da família da. Como é chama? Ipê roxo? Iper -roxo? Iper da família do... É, a gente fala IP, mas existe um nome oficial para isso, que agora eu não sei. Aquilo ali é roxo, aquele, lá, lá em cima, na, na, na, na entrada é roxo. Isso aí é branco. Mas o senhor tem saboneteiro aqui, tio? O senhor tem saboneteiro aqui? Tem. Mas o senhor sabe como é que faz para usar esse fruto aí? Não. Não sabe? Madalena, tio Nelson não sabe como é que usa esse fruto aqui, ó. Nem sei o que é isso Saboneteira. Dadinho, você consegue pegar pelo menos uns frutos ali Para me mostrar como é que faz? Que que é? Vem cá para mim. Ai, mas esses por favor. Tá muito lindo. Pega a enxada do tio, pega a enxada do tio. Olha só, gente. Meu Olha Deus, só. Que coisa mais linda, né? Nossa. Bom, gente, agora eu vou descer aqui. Mas meu tio é teimoso, hein? E lá vem ele, hein, Valdira? Lá vem ele, ó, lá vem ele, ó. Tá operado, mas teimosinho, viu? Isso aí é da família mesmo. É, né? Aí nós estamos aqui agora, que eu tava sabendo que tinha um lugar bonito, mas não tão bonito quanto eu estou vendo. Não, é ele que tá ali o meu cunhado na frente, Madalena tá aqui com meu tio junto comigo aqui atrás. Uma bela aroeira ali, que tem gente que não pode nem encostar naquele pé de aroeira. Se encostar, já empola bolinho, todo, ó. Esse aí é. é ó, genipapo, genipapo. Genipapo carregado de genipapo do pequeno. Tem uma madura ali, bem, ó. Tem uma madura ali. Se tem uma madura ali, deve ter algum no chão, será que não? Não tem, né? Mas tem um, um, um ali. É do pequeno. Tem do grande e tem do pequeno. Meu tio tá. E parabéns, porque eu vou falar, ele cuida mesmo. Cuida com amor. Olha lá. Genipapo tem uma madura ali, ó. Naquela ponta ali, ó. Está vendo lá? Uhum. Olha lá o Maduro ali. E aqui embaixo, o meu tio tava falando que era um pesca que paga, né, tio? Tem, uma boiada, tem duas lagoas aqui. É, é, é, é, é, é. Olha lá, ó. O um boizão. E o Tineu falou que ia demorar uma hora para descer aqui já tá junto com a gente. É, Olha as é Tem um pesca que aqui. Lá embaixo tem outra lagoa. E lá embaixo, lá embaixo ainda está funcionando um pesca que Lá embaixo. Esse celular aqui tem um zoom, mas ele não é zoom bom. Então, aí, gente, ó. Olha que lugar, ó. Vendo? Aí, ó. Olha que beleza, ó. eu vou chegar mais perto. Então, aqui tinha, né? Era, antigamente, um que pague. Acabou que... A gente sabe que se está parado... Porque alguma coisa aconteceu, né? Lá tem... Vai levantar o voo... Lá já levantou um pássaro... Muito bonito... Que é ele que está se alimentando... Dos peixes que tem aqui, viu? Com certeza é... Estou passando aqui agora... Em cima de um pequeno morrinho... Então se balançar um pouco... Eu estou sem um gimbal dessa vez... Já deixei o gimbal no carro... Aqui, ó... Uma quedinha d'água... Muito bonita ali... E olha só que lugar... Mais gracioso. Madalena fotografando. E olha que lugar bom. Bonito. Lugar que a gente tem prazer em vir, né? Tem prazer em vir. A minha tia nos trouxe aqui. Foi muito bom porque eu precisava ver meu tio. E aqui tem alguém.. Vai fazer! Vai fazer puba, tio Nelson! Aí limpava peixe! Aqui limpava peixe, mas ali tem. Ali tem mandioca! Hein é, tio, essa é mandioca pra fazer puba? Ah, tá vendo ali, gente, ó. Tem mandioca cortada. Aí já fez puba, já. Que é um... um uma forma de fazer bolo, né? Tira dali, tira um, uma, uma goma. Aí faz uns bolos deliciosos. Tem gente que não gosta por causa do cheiro. Mas eu gosto. Se largar pra mim, eu como bolo de puba sozinho. Ele fez massa de... Ô, tio. Fima ali aquele tamborinho, ali é a bomba. A mina é lá no meio do mato. E nós pega a água da mina e sai no tamborzinho. Aí tem uma bomba dentro nesse tamborzinho e manda pra caixa d'água. Ah, tô vendo a mangueira lá. O ah, meu tio tá dizendo o seguinte, que aqui, ó, quando eu vou chegar agora, é. A mina, a, mina, a mina tá lá dentro, ó. A mina tá na, naquele mato lá. E de lá tem esse cano. O cano traz a água. A água cai aqui nessa bomba. Cai na bomba. E da bomba. Da bombona, né? Cai na bombona. Da bombona. Tem um, uma bomba sapo, né? Uma bomba sapo. A bomba sapo que leva água lá para cima. Aí, ó. Que beleza, hein, tio? O que a natureza nos proporciona, né? Aí. Tem peixe aqui aqui ainda? Tem peixe aqui ainda? Ah, o peixe agora é só para o consumo. Olha, é Madalena, tivesse fal... nós temos um imã que ele é um imã especial e tem uma corda. Joga aí dentro e vai arrastando ele assim devagarzinho. O que tiver de ferro aí dentro e vai catando. Tá comigo lá no carro. Se tiver alguém que perdeu por exemplo, perdeu uma faca, perdeu um Caiu um facão, alguma coisa, você vai arrastando ele assim, ó. Se tiver, ele gruda, ele gruda. Ele puxa até 100 quilos, tio, o ímã. Aí puxa e para cá. Pena que o tempo agora já me ficou curto, né? Mas a beleza aqui é, é grande. Eu gostei. Gostei mesmo. E o tanque aqui é sarado, hein? Olha o tamanho disso aqui. Ela parece que, que, parece. que parece. Foi? Foi. Olha só, não sabia Aí dá, dá, é dá. Que é dá Infelizmente dá Pois é, a água está aqui, pura né? ah, Essa aqui é a verdadeira água mineral Essa é É, Madalena, que lugar gracioso, né? Quem diria, né? É a gente passa na pista não imagina que tem isso aqui é, é, é, é, é, O a cato, o mato é melhor. Ah, fala tá ali, isso Ali, perto do Cristo Chegando, chegando no Carabai. Sei. Ali o João acessa, ele está luteando. Vai lá de lote. Eu vim falar já que está mesmo. Vai de lote, lote de 2.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados. Se você quer o capo já tem tá caminho já para começar a lutear e vender. Se você quer é comprar o chá aqui lá, lá. Mas aí, você sabe é o que, que eu, eu vi lá? Tá você, mas você sabe o que eu já vi lá, Tinelso? Não tem essa riqueza aqui, eu preciso comprar um, tem isso aqui, ó. Entendeu? Comprar, é, não tem, eu, eu e Madalena Na, na, na nossa chácara lá em Minas Minas Gerais Passa um riozinho, um fiozinho d'água, mas é assim, ó É direto essa aguinha E lá não tem Mas não deixa de ser uma opção, né? Viu? Não deixa de ser Uma opção né? Pois bem, pessoal Estamos nós mais uma vez Gravando e sempre tem um desse aqui perto da gente, né, ô? Hein? Vem cá, vem, sempre tem um desse aqui perto da gente, ó aí, quem está na roça sempre tem que ter uns dois desse aqui, ó. é em Beethoven, é <risos> olha ele aqui Madalena, ó. tá vendo ele, isso, isso aí mesmo, você consegue alcançar ou consegue, consegue sim, a, a, a madeira, a madeira. tem um gancho na ponta bem, não tem, você tinha, tinha uma, tinha uma, uma, uma, uma lata, mas a, a lata, o cara foi, eu, eu, eu venho aqui, o cara foi tirar mamão, ah. com, com a lata e me quebrou a coisa, se não eu, amar, eu amarro um arame lá e faço um gancho. Bate assim vê se, ele, se ele cai. Porque ele é duro, viu bem? Ele é duro. Ele não sai fácil não. Vai lá, vô. É mais, mais e deixa eu pegar mais de cima, não. Aí dá um rabo de raia nele. Dá um rabo de raia um que ele cai. Dá nele, genipapo. É difícil. É, ele, é, ele é um fruto que ele realmente ele segura firme. De lá para cá não é melhor? Assim. Aí, garoto, é isso aí. Tem, aí dá um é, é, é um da tem gente, pessoal. Madalena mesmo não é muito chegada no cheirinho dele não. Trefizinho. Eu já gosto do cheiro do genipapo. Só que é assim, se colocar no carro para viajar não é quem fica lá dentro. Aí o genipapo pequeno, né? Esse é o pequeno. E tem o grande. Para quem não conhece, eu vou mostrar daqui a pouco como é que é. Ó oh, pessoal, que interessante. Eu ia nos fundos do sítio do avô da Madalena, na cara de pau. Era criança, tá? dá um desconto aí. Roubar isso aqui para comer. Pouca gente gosta disso. Eu sou apaixonado por isso. Tem um cheiro que não é agradável, mas é assim. Eu pegava no pé, aí você vem e fazia muito isso. Ó. Tudo isso aqui é semente. A semente não se come, tá bom? Não se come Ó, a semente você tira, deixa para secar, para tirar Outros frutinhos, o que come é essa parte branca, carnuda aqui, ó Aí com a, com a, Agora eu tô sem unha, mas com a unha você faz assim, ó Tá vendo? Tira a parte dele Depois não sei se a vai me beijar, mas em todo caso eu vou comer e tem um cheiro forte. Aí tem essa carne. Sobe lá, Madalena. Sobe lá. Aí você come. Hum. Ele tem um gosto agridoce, mas eu gosto. Eu tenho vontade de experimentar, mas não sei. A mas, hum. mas ela tira chá, ela esqueceu de falar. Hum. Acho que de falar. Uhum. O João tá recheio. Quer experimentar é bem? Ah, dá um e pedacinho, pedacinho um pedacinho pequenininho. Eu vou lá e veio para E tem um grande também, esse é o pequeno. Ele fala, deixar ele Agora ver. a Madalena vai, Faz pela assim. primeira vez, bem, é? é. Não. não, que coisa mais linda, gente. Ô oh, moça, você que gosta tanto de fruta. Nossa. É azedo, se ele se... é agridoce, não é azedo. Ele é. tem um, ele tem um, o sabor dele, o sabor dele é isso daí. Vamos ver. Gostoso, não. É bom porque sobra para mim mais né, se você não gostar sobra para mim, dá pra fazer um suco bom, é, eu acho que sorvete, sabe o que é bom disso também, a pinga, a pinga, o licor, o, não, o licor, o licor feito dele, não foi Madalena, Obrigado. não aprovou? Bom, para mim, para mim Madalena é bom que sobra mais ó, Madalena não gostou gente ó, ele deve ser bom suco dele, é o licor dele é muito bom, só que o cheiro dele é forte Levar isso aqui no carro, tio, é pra quem não gosta É 10 quilômetros, não aguenta mais Pessoal, é o seguinte Hoje nós estamos em família, né? Nós estamos aqui, ó Cunhado, meu tio, né? Vocês já viram A minha tia tá lá E hoje a Madalena vai contar uma coisa Que sempre que ela fala, a gente dá risada Conta aí, Madalena Então, quando eu namorava com o Cícero Eu cheguei da roça Tomei banho E fui jantar pra ir pra escola Aí tinha arroz, feijão e tomate Aí eu falei, ah, arroz, feijão e tomate, não tá uma carninha, né? Falei, quer saber de uma? Eu vou lá na Bela, que seria a minha futura sogra, vou lá ver se tem uma carninha, né? Aí eu passei por dentro da escola, tinha um portão, né? Fui lá na casa da Bela. Só que ela nem viu eu chegando. Aí eu escutei ela falando assim: Oi, essa é comida, Pedrinho, oi, é comida, se sim. Era assim que ela falava. Pedrinha é meu irmão. Os dois, né? Oi, é comida, Pedrinho, oi, é comida, se Aí ela falou, põe as sim. a gente não sabia se ela estava perguntando, se ela estava afirmando. Aí ele, põe mãe. Aí chega ela lá com prato de comida, desse jeito, do jeito que eu não gosto. Arroz, feijão por cima e tomate de tora. Ela catou o tomate, picou assim em quatro e põe em cima da, da, da um prato. do prato. Ah. Falei, ai meu Deus do céu, fugido arroz, feijão e tomate. E, e, hoje, e aqui... Arroz feijão e tomate. <risos> <Medicina>. <risos> é, hoje você já pode comer um, é. uma carne moída, já é. pode comer a cebolada, né? É. Pode comer um bife. bife. Graças, Graças a Deus, é. né? Essa aqui é heroína, eu tava falando aqui é. agora, essa aqui foi corajosa. É. Um funguinho. Um funguinho na panela. É. Por falar é. nisso, Nelson, uma uma nós matei. Eu matei cinco frangos ontem. É? Fui no Sacamoto. É. Comprei. Uma pô, aqueles, comprei, matei pra levar. Eu matei e Madalena e a Sandra e Dadim. Tirou as penas, despenou lá e está tudo pronto. Agora, pessoal, nós vamos saindo. Eu vou pedir bênção para eles aqui. Vou sair que nós temos um compromisso. Mas foi muito bom estar esse pouco tempo aqui com eles. Valeu a pena. Graças a Valdira. Graças a meu tio. Tivemos o privilégio de passar um tempo bom aqui. Então, um abraço para vocês todos. Que peço que vocês se inscrevam no canal. Falem do canal para outras pessoas. Dá o like para nós, fazendo um favor. Isso nos, nos ajuda muito. Deixa no comentário Deixa o que vocês bem. acharam do do, do vídeo de hoje, Aqui ativa tá o sininho. Tá certo? Aí eu vou colocar depois pra eles verem. Um abraço a todos. Deus te abençoe. Olá.